Sou contador e gostaria de saber como faço para acompanhar os processos dos meus clientes no PJE. Só o advogado que pode mesmo? Não, você como contador e qualquer pessoa pode acessar as, a, os processos lá no PJE em consulta pública. Basta você jogar, vai entrar no site do TSE, entra em serviços judiciais, PJE, consulta pública, consulta processual. Coloca o número do processo e você consegue acompanhar todos os andamentos, o que você quiser ver lá no processo dos seus clientes.